Salve! E aí, como vocês estão? Estão escapando ainda? Espero que sim. Hoje nós vamos falar do senhor Jair Bolsonaro na Rede Globo. É um demônio encontrando o outro, tá bom? Encontro de demônios. Sejam bem-vindos ao vlog. Vou tomar um cafezinho aí. Acabei de chegar de Ribeirão Preto e o pau vai comer. Bom, um monte de gente veio falar pra mim: porra, por que você não comenta? Mó sacanagem, William Bonner, hein? Deu umas clicadas no cara. Eu acho que faltou respeito, Ferrez. Vou falar a verdade pra você. Eu acho que faltou respeito. Eu fui ouvindo isso, mano, desde o taxista que eu peguei, até dentro do avião, mano. Os caras falaram, não, mano, não fala a verdade. Ali os caras pesaram no cara, né? Eu queria comentar um pouco disso com vocês, rapa. Como deve se tratar um genocida? Vocês podiam me responder nos comentários, né? Porque se o cara é um genocida, o cara negou vacina, desinformou... Mudou um ministro que estava trabalhando aparentemente certo para colocar um cara que para poder dar um, um uh, cleroquina, cloroquina, quirocrina, qualquer coisa menos a vacina. E no final tem que ser tratado como? Um cara que conseguiu fazer nossa população, pela primeira vez na história do Brasil, andar com papelão na rua pedindo dinheiro. Um cara que jogou famílias para a rua e não vem com essa conversa de que ele avisou, ok. Ele avisou que se, tivesse, eh, se você seguisse a quarentena, você ia acabar desempregado. Não, mano. Porque nada foi feito para o pequeno comércio, nada foi feito para o grande comerciante, para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o empreendedor. É um governo que é vagabundo. Nem trabalhar, esse cara trabalha. A agenda dele tem lá 40 minutos para atender alguém. O resto é só motopsiata, cornociata, essas babaquices e tudo. Então, ele tem que ser tratado. O João Gordo até caiu aqui de revoltado, né, João Gordo? Ele tem que ser tratado no Jornal Nacional como o lixo que ele é, mano. O William Bonner ainda foi bom ainda, mano. Tá ligado? Tinha que ser pior. Dá umas clicadas mesmo. E tem mais. Os caras só foram nas palavras dele. Porque é uma entrevista... Sempre quando esse cara dá, dá entrevista, tem que ter aquelas tarjas mesmo embaixo. ó. Por favor, confere essa notícia, porque não é real. Vai pro Google, confere, vai na internet. entendeu? Porque o cara mente na cara dura, mano. O cara mentiu, entre outras questões... De que não imitou as pessoas com falta de ar, asfixiando. E aí foi a, a, a montagem que mais espalhou na internet, entendeu? E ainda tem gente que diz que ele estava calmo, que ele estava sereno. Teve gente que diz que o refletor da Globo estava muito no rosto dele. Não, ele tem um rosto de murra, apodrecido mesmo, porque verme apodrece. É um verme apodrecendo vivo, mano. Nunca fez tão mal para ele também esse governo, para ele mesmo. Ele pode estar tá ganhando o dinheiro que for por trás, ele pode estar tá, é, beneficiando os filhos dele, mas você vê na pele, no rosto, na decadência do próprio corpo dele, você vê que ele está se desmanchando, mano. Porque o cara que deseja o mal para as pessoas porque elas são negras, que deseja o mal para as pessoas porque elas amam alguém do mesmo sexo, que deseja o mal para as pessoas porque elas não são da religião que ele quer, essas pessoas também definham vivas na Terra, tá ligado? Então esse cara não merece respeito nenhum, mano. Foi bom até demais. Foi bom até demais. E aí a gente teve o Ciro também no Jornal Nacional, né? e é importante a gente comentar. Ciro, você veio aqui no podcast, gosto de você pra caramba, gosto de muita coisa que você fala, eu acho o seu plano de governo excepcional em muitas coisas. Rapaz, por que você não é daquele jeito em todo lugar? Pelo amor de Deus, Ciro, pega aquilo ali e seja daquele jeito em todo lugar. Respeite a pessoa falar, você fala depois. Quando a menina completou, você, com licença, o eu só dá o último argumento aqui. Rapaz, o que, que fizeram com o Ciro? Será que deram aquele canabiol pro Ciro? Tá ligado? Será que foi, foi isso? Então, cara, Ciro, parabéns, na entrevista. Aí os caras, é, Ferreira, mas ele não clicou o Ciro. O Ciro passou batido. Ele não teve a mesma veemência. É porque ele não tá lidando com genocida. Você entendeu? Ele não está lidando com o cara que apoia milícia, que apoia garimpeiro ilegal. Ele não está lidando com nada disso. Então, ele está lidando com outro tipo de gente. Hoje, acho que é hoje né, que o Lula vai lá, né? Então, hoje, quando o Lula for lá, também pode ser tratado de outra forma. Por quê? Porque não está lidando com o cara daquele tipo ali, certo? Eu, eu fico besta como as pessoas têm dó, mano. Como pode ter dó de um presidente que afundou o país, mano? tá ligado? E não é só a pandemia não, gente, tem país aí que já passou pela pandemia, tá se recuperando, tá a milhão, a gente tá afogado no mar de lama, onde você vai, as pessoas estão mais briguentas, mais raivosas, as pessoas estão mais idiotizadas, tá ligado? É nazista pintando em tudo que é lado, até em biblioteca, que é lugar de sábio, tá pintando nazi pardo, mano, tá ligado? É o nome que tem que dar pro cara, né, nazi pardo, então assim, não venha me pedir, de verdade, para reconsiderar e ver a avaliação do jornalista. Jornalista clica mesmo. Vocês não acharam ruim que ele foi no Flow e o Flow não clicou? O Igor não clicou ele lá e tal, porque o Igor foi muito educado? Então, e agora o cara vai ao Jornal Nacional? O jornalista, né? Porque o, o Bonner é jornalista, né? A menina que estava lá também, qual é o nome da menina? Renata... Vasconcelos? Renata. Não... Puxa aí para mim o nome da menina, para a gente ser justo, né? No nome da menina... É Renata... Não sei lá, o nome da menina é complicado também. Então a gente tem que ser justo, tem que clicar mesmo. E no caso do, do Ciro também teve umas perguntas lá, que se ele não soubesse desenrolar os números, se ele não soubesse desenrolar as coisas, ele também... Que nem a questão de ter ido para a França durante a, vo a votação da Haddad. Qual é o nome dela? Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos. Eu estava certo. Sou eu sou Eu sou certo pra caralho, né? Quero agradecer também, rapaz, o pessoal de Ribeirão Preto. Acabei de chegar de lá hoje, tá ligado? Teve uma puta homenagem pra mim lá, um teatro lotado de gente. Eu nunca fui recebido num teatro, ainda mais com o um público daquele. Tá? Imitaram as peças dos meus livros, fizeram peças, fizeram apresentações, me deram um monte de quadro, Eu não sei onde vou pôr tanto o rosto meu. Muito obrigado. E no final o pessoal foi muito carinhoso, aplaudiu de pé, gritou meu nome. Eu me senti um rockstar sem nem ter que tocar uma guitarra e sem nem ter que cantar na base. Porque a minha dificuldade você foi cantar na base. Então eu me vinguei. De todo mundo, ó, só na fala, só na poesia, deu passeio ser ovacionado, Olha que legal. Eu agradeço a todos vocês da cidade, os organizadores da Feira Internacional de Literatura, beleza? O pessoal do Sesc de Ribeirão, aos motoristas, ao pessoal que fez a limpeza do teatro, todo mundo que se organizou lá, que fez meu cafezinho, tinha três tipos de café para me tomar, olha é só como que o negócio tá da hora. E ao é Denis Lacerda, meu produtor também, beleza, que puxou o bonde lá para evento, estava junto comigo, porque a gente vai ficando velho e vai conseguindo nem fazer mais as coisas direito, né? Nem carregar mais tanto livro, nem fazer mais tanta coisa. No final, eu fui na biblioteca que chama Sinhar, assim, alguma coisa, eles vão trocar o nome da biblioteca, vão tirar esse Sinhar assim, aí, eles vão ressignificar o... O negócio, então é, Depois eu vou lembrar o nome do que Eu ponho aí na, na descrição, tá? Quero agradecer vocês e a nossa campanha continua Por isso que o QR Code tá, é desse lado aqui, certo? Desse lado aqui, ó o QR Code está aqui, ó, mira seu celular, abre aí o seu Pix, se você puder, se você tiver condição, tá ligado? Nós estamos ainda arrecadando alimentações, dinheiro para poder mandar para o pessoal da favela do Morro do Piolho, beleza? O Morro do Piolho, eu vou estar tá lá sábado, vou estar tá entregando os blocos, a gente comprou caminhões e caminhões de blocos, a gente vai estar tá construindo 10 casas além de fazer essa ajuda. Olha só como nós é folgado, rapa. Vocês doaram o dinheiro tão da hora pra nós... Que nós ia dar alimentação. Compramos mais de 170 cestas básica, Tá ligado? É, fizemos um acordo com restaurantes locais... Pra ter alimentação pra eles comerem lá... No dia a dia. Porque as famílias não tinham nem como estar tá comendo, mano. Aquele dia que eu comecei a campanha... Era o último dia que eles tinham alimento. A gente arrecadou fralda, arrecadou absorvente... Um monte de coisa. Kits de higiene. Beleza? Então, assim, foi muito bom o que vocês fizeram. Quero agradecer de coração... A todo mundo que embarcou nisso... Carlito, meu irmão, que puxou o bonde também, certo? Carlito, historiador, um dos poucos que vieram comigo nisso. O pessoal do Periferia e Solidariedade, que ajudou eu lá quando eu não podia estar lá pessoalmente. Puxou o bonde, comprou as coisas também, beleza? E o pessoal, claro, do Flow, né, mano? O Igor mandou pedir o QR Code tudo e divulgou no Flow também. Depois que eles divulgaram lá no Flow, o pessoal também doou mais ainda. Aí, com essa ajuda toda de todo mundo, de todos vocês... Sei de você, hein, mano, que doou 6 reais, 5 reais, quatro reais, eu sei, porque tá lá e isso ajudou muito. Não pense que é pouco, rapa. Todo valor doado é um valor, nossa, maravilhado. Quando é coisa social, esse valor multiplica. Então eu vou estar tá lá, certo, no Morro do Piolho nesse sábado, a gente vai estar tá entregando os blocos e a gente vai construir lá 10 casas de alvenaria, tá ligado? Por quê? Porque a gente foi fazer o orçamento de madeira, madeira tá saindo mais caro que de bloco, então vamos fazer de bloco logo. Pelo menos pro cara poder ter um conforto, né? São casas pequenas, beleza e tal, né? Mas também nós não somos governo, nós não somos prefeitura, nada. Então, porra, só de estar tá fazendo as casinhas pequenas já é uma força, né, mano? Os moradores estão super contentes. Quero agradecer o carinho de vocês também, que vivem mandando salve. Onde qualquer quebrada que eu tô, tem um morador mandando salve para mim. Por falta de salve, eu não morro mais. Tá bom? Então, muito obrigado. Então, sábado nós vamos estar tá lá, vamos estar tá iniciando essas obras, beleza? Quem quiser colar lá, vai lá pra, também, eu vou estar tá lá no, na parte da tarde, não sei se é duas, três da tarde ainda, e à noite a gente vai estar tá fazendo a distribuição de mais alimento, e aí sim, cesta básica, mas também alimento para comer na hora, porque muitas famílias não têm gás, muitas famílias perderam tudo. Teve família lá que saiu só com o documento do bolso, mano. Tá ligado? Como eu disse aqui no outro vídeo, morreu o cachorro, morreu o gato. Uma tristeza, as crianças já perderam muito. Então um pouquinho que a gente puder levar para lá, beleza? Aí agora o Pix tá no nome da ONG Interferência. Esse QR Code aqui. Aqui? OK. Aqui, né? Por quê? porque estava no nome do Alessandro, o Alessandro falou, para, pelo amor de Deus, eu vou ser preso. Nunca entrou tanto dinheiro na minha conta, o meu gerente me ligou. Então assim, a gente falou, então beleza, vamos transferir para o Interferência, que de lá a gente faz as doações, porque é o CNPJ né, de ONG, não tem problema. Aí ele falou, não, mano, eu achei que ia ser doado tipo mil reais, tá ligado? Eu falei, não, Alessandro, uma coisa que eu tenho, mano, pelo menos, é essa, essa, essa postura do pessoal saber o que a gente faz é certo. É de coração, é verdadeiro. Tá? Não estou pedindo voto para ninguém, não estou querendo fazer, ser é, candidato de nada, não tenho usura de fazer mais nada na minha vida, além de fortalecer algumas pessoas também. E quando as pessoas descobrirem, como vocês descobriram aí fazendo a doação, de que ajudar os outros é muito bom, mano, aí você está completo. Beleza, rapaz? É isso aí, mano. Deixa, se inscreve no canal, falta pouquinho para 100 mil. Falta pouquinho, mano. Fala aí, falta pouquinho fortalece, liga pro seu tio, liga pra sua tia. Fala, mano, dá uma força pro gordinho lá, pro Ferrez, mano. Ô, oh, tem cara aí com 5 milhões, 4 milhão de inscritos, só fala bosta, fascista de merda, hipócrita. E aí a gente aqui correndo, fazendo um bagulho da hora, beleza? Venha comigo no 100 mil. Ah, quase que eu terminei sem agradecer os caras do chat tóxico. Me procuraram lá em Ribeirão Preto. Os dois caras apareceram, ó, oh, sou do chat tóxico do Luigi. Eu falei, ô, oh, vocês têm rosto. Agora eu vou começar a dar um abraço em vocês também. Tá bom? É nóis, rapa.